O desabastecimento da penicilina inicia com as primeiras notificações em junho de 2014. Mas como é um medicamento é, que deveria ser comprado por estados e municípios, é, o Ministério da Saúde, apenas no ano passado, decidiu é, realizar a compra do medicamento. Foram várias licitações fracassadas, que nós temos um problema global de, da matéria-prima para a produção da penicilina. Entretanto, nós conseguimos finalizar é, em março a compra é, através do Ministério da Saúde é, e a primeira remessa de 280 mil frascos já foram distribuídos é, para os estados até 19 de março desse, desse ano essa compra é uma compra emergencial para suprir todos os estados. Vão ser um total de 2 milhões e meio de frascos de penicilina benzatina a serem distribuídas em várias remessas para os estados e esse vão se encarregar e através de, de um acordo dentro da CIB para que municípios eles irão priorizar essa distribuição. É dizer também que existe uma nota informativa que é, recomenda que a penicilina benzatina seja somente utilizada para tratamento da sífilis na gestação, na questão da prevenção da sífilis congênita. É, isso se deve de que apenas dois agravos é, são prioritários o uso da penicina benzatina, que é a febre reumática e que é a sífilis na gravidez. Então existe essa recomendação para que a, a, as outras sífilis adquiridas em pessoas não gestantes elas sejam utilizadas a outros esquemas alternativos com a ceftriaxona e a doxiclina.